Olá, eu sou o Chef Marcelo Bona, esse é o de Bona na Cozinha e hoje a gente vai fazer um nhoque bem de Bona com molho de tomate e hortelã. Se você quiser continuar acompanhando nossas receitas, dê o seu gostei no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. E para fazer esse nhoque, o que, que a gente vai precisar? Vamos precisar de tomate, hortelã, batata, farinha de trigo, manteiga e sal a gosto. Nossa panela XU com água vamos colocar um pouquinho de sal nessa água e vamos colocar nossas batatas enquanto está fervendo a batata a gente vai começar a fazer o nosso molho de tomate com hortelã aqui vamos esquentar nossa água enquanto a gente tira o olhinho do tomate vocês podem ver uma faquinha de serra simples a gente já consegue tirar a água esquentou a gente acrescenta os tomates Cozinha cerca de um minutinho, dois minutinhos no máximo, tá? Segredo do tomate. Quando ele começar a rachar a pele dele, a gente já pode sacar ele que já dá pra gente tirar a pele. Porque a intenção nossa aqui não é cozinhar o tomate, é só sacar a pele dele mesmo, tá? Vocês vão ver, ó, ele deu uma rachadinha no tomate. achou o tomate, a gente já consegue tirar ele. Tomates isso aqui... Agora a gente vai tirar as peles dele. e a gente vai descascando o tomate, você vai ver que a pele dele vai saindo bem mais fácil. Então aqui ele tirou a pele do tomate, a gente vai cortar em cubos. Bem grosseiramente mesmo, tá? Vou pegar mais uma das nossas panassas. Vamos esquentar. Bom, derretemos a manteiga, cerca de umas 50 gramas. E acrescentamos um pouco da hortelã. Damos uma fritada na hortelã. Basicamente, a gente vai dar uma aromatizada na manteiga. Deu uma aromatizada na manteiga, a gente vem com os tomates. E aqui deixamos cozinhar um pouquinho os tomates com o hortelã para ele apurar o sabor do hortelã. Bom, agora vamos tirar as batatas da, da água. Bom, aqui agora a gente vai descascar as batatas. Pega um pano de prato, para você não queimar a mão, e vem descascando elas. Você vai ver que passando uma, uma faca, vai sair facilmente. Agora com as batatas descascadas, nós vamos amassar elas. Pode ser com garfo, com espremedor de batata, se você tiver em casa e achar melhor. Pegando a batata amassada, a gente acrescenta a farinha aos poucos até chegar no ponto que a gente deseja que ela fica bem soltinha para a gente ir cortando. Feito isso, estica o rolinho e corta os rolinhos do tamanho que você que deseja do nhoque. Feitos os nhoques, a gente acrescenta ele na água fervendo. O nhoque subindo, já podemos tirar. Vai tirando sempre os que estão por cima, e já subiram. Leva ele pra água fria. Não esqueça disso. Leva ele pra água fria para dar o um choque térmico nele. Esfriamos ele. Vocês viram aqui que ele tá numa peneira. Pra gente esquentar, o que a gente faz? Pega essa peneira e transfere pra água quente. Simples. Pra você esquentar na hora que você for servir, você já esquenta ele na peneira mesmo. Esquentou. Rapidinho. Cerca de um minutinho, dois minutinhos, ele já esquenta. Escorreu. Aqui a gente tem uma porção. Um pouco mais de uma porção. Não fizemos tudo. Rende muito mais do que isso, tá? Pode ficar tranquilo que ele rende para umas... 5, seis pessoas no mínimo. Molho quente, vamos colocar ele por cima do nhoque. Colocou o molho por cima, decoração típica italiana, com o nhoque em volta, molho só no meio, a gente coloca um caulezinho de hortelã por cima. E para acompanhar esse delicioso nhoque, um saltom intenso, merlot, tem um ótimo aroma de frutas vermelhas, um tanino muito macio e um volume de boca muito suave. Finalizando mais uma receita de Bona, desmistificando o gourmet para você. Se curtiu, dê o seu gostei no vídeo. Qualquer dúvida, deixe no comentário que a gente responde para você e compartilhe com todo mundo. Até o próximo de Bona na Cozinha!